Ao longo dos anos, nós tivemos a oportunidade não grata de poder acompanhar casos entre familiares e conhecidos do declínio da sanidade mental e emocional através de doenças como a senilidade ou o Alzheimer. Mais frequente, o Alzheimer. E o que a gente pôde perceber de similaridade nesses casos, é que os, todos esses indivíduos eles, eles tinham uma personalidade bastante insegura, com tendências depressivas, e nenhum deles apresentava um propósito primordial de buscar pelo autoconhecimento, de buscar pela transcendência das limitações mentais e emocionais, se é que eles tinham consciência disso. Então a gente pôde acompanhar o declínio da saúde mental e emocional deles Ao ponto deles nem saberem mais quem eles eram E ficar totalmente dependente de cuidados de terceiros né? E o que a gente percebeu também É que a própria família não tinha uma preocupação de transcender o estado anterior que o devido vivia o que eles queriam era trazer a pessoa daquele estado degenerado para aquele estado conhecido que gerou essa debilidade mental e emocional. A própria ciência, nós percebemos que não tem ciência de como transcender isso. Ela fica remediando com aqueles remédios de receita presa, o estado de agressividade o estado de debilidade do indivíduo. Então se ele ficar mais ou menos controlável, mais facilmente controlável para a família, a maioria já se contenta com isso, os próprios familiares. Então você vê que tanto os familiares como a ciência não tem ciência de como transcender isso, de como levar o indivíduo não ao estado anterior que causou a doença, mas de ultrapassar tanto a doença como aquele estado anterior gerador da doença. Nenhum desses indivíduos tinha como propósito de vida a transcendência do estado limitado de ser. O que eles tinham? é Uma preocupação em manter os seus apegos ou de conquistar aquilo que eles ainda não haviam conquistado através dos condicionamentos, dos implantes, sociais, né? Então, por exemplo, a conquista de uma rentabilidade maior Que pudesse trazer uma respeitabilidade parental, um reconhecimento social Nunca houve uma demonstração de que o propósito primordial deles era se conhecer Se libertar das próprias limitações Impostas por uma mente extremamente condicionada A tradição cultural e é o que a gente vê, e já tem colocado em outros vídeos aí, não há uma cultura para o autoconhecimento. Há uma cultura para o autocondicionamento. Você se condicionar aquilo que estão jogando, que você tem que correr atrás. É uma cultura para a debilidade e não para a sanidade. Os que são mais sensíveis <risos> acabam debilitando a estrutura mental e emocional muito mais rapidamente do que os outros, né? E o resultado, quase sempre, é um viver vazio aí, vazio, que não deixa nada para as futuras gerações com real significado. A grande maioria tem medo de ficar com Alzheimer, então eles buscam por manter a mente ocupada com as atividades que são condicionadas pela cultura. Que vai mas no água embotando, condicionando, não é, liberta essas atividades. São atividades sempre voltadas para o externo, mas não tem uma cultura de ela manter a mente ocupada no conhecimento dela e na possibilidade de ter a mente quieta. É, liberta, né? Porque essas atividades elas vão te desfocando, te distraindo cada vez mais dessa busca Exatamente. entre aspas, né? de Sempre. conhecer o próprio mecanismo mental e emocional exatamente conhece a ti mesmo e aí fica conhece outras coisas mas não conhece isso não toca o essencial é, e vai continuar embotado então está sujeito do mesmo jeito a ter aquilo que mais teme por quê porque não está cuidando não tá olhando e mesmo assim também não tem nada garantido né ali da coisa é uma incógnita uma coisa é o que a gente tem visto em vários homens e mulheres. Por exemplo, Cristina Murti foi até o final da vida dele Lúcida. com o um máximo de lucidez Sim. e de atividade externa voltada para o conhecimento, conhecimento. da estrutura mental e emocional isso. do indivíduo. Então é claro que o indivíduo que encontrou isso, ele tem essa estabilidade mental. Mas não tem um caso aí que você pega e fala, ó, oh, esse aqui ficou doido, com exceção do Nietzsche. Então...